E aí galera, beleza? Dragou aqui na área para desta vez trazer para vocês, Tree of Saviour. Desta vez trazendo para vocês um vídeo informativo. Existe uma técnica que no caso é isso aqui ó. Esse aqui é o Gold Anvil. É um... Uma bigorna dourada que serve para upar itens com segurança a partir do mais seis. No caso até o mais 12 ele vai né, Segurança, porque o que acontece é que quando ele vai, ele não quebra o item, tá ligado? Aí ele simplesmente falha e volta a um level dele. No caso, tipo, se tá aqui para o mais 5, mais 6. Aí, se você simplesmente falhar, ele vai para o mais 4, em vez de ser mais 6. Isso é ruim pra caralho, porque é probabilidade. E eu já me fudi logo de cara, galera. Eu simplesmente botei o bug de o Golden Anvil para botar para mais 6 E o bicho com a probabilidade de 85% ainda falhou Gastei 170k para deixar ele para mais 6 Falhou, perdi o dinheiro Ele voltou para mais 4 Aí eu tive que gastar 140 mil para deixar no mais 5 de novo Ou seja, foi 300 mil aí Fácil 3 horas farmando para porra nenhuma Puta que pariu, fiquei muito puto e desta vez eu juntei novamente, ó, mil juntei rapidinho, no caso. Só para fazer esse vídeo só de raiva, para eu não dormir com raiva. E vou novamente, vou mostrar que Como eu falhei uma vez, a probabilidade dele, não, dele falhar, de acertar agora sucesso é bem maior, né, porque, porra... Vamos lá, galera. Eu vou aqui, ó. Ah, antes de, de, de começar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. O item tem um potencial, o Gold Anvil, só pode ser usado em itens com zero de potencial. Aí você pergunta, pô Drago, o que que tu fez? Tu, tu ze zerou o potencial do item, como? Eu não arrisquei na sorte para ele descer o potencial, galera. Simplesmente eu vim aqui, ó, vai lá no Storage, né, e vem no Team Storage. Se você por acaso for VIP, que é o meu caso, apenas VIPs pode usar o Team Storage, que é para guardar aqui dentro, aí você guarda. Você vai guardando ele aqui, cada vez que você guarda, ele desce um ponto de potencial. É uma faca de dois gumes? É sim, mas vale a pena ter uma arma mais 10, né? uma arma mais 8. <risos> e eu tô vendo que eu vou. Se eu conseguir mais 7, tá ótimo, né? Porque, porra, eu tinha 5 golian, viu, galera? Né? Eu... Ele falhou logo de cara, com 85%. Eu fiquei muito puto. Mas vamos lá, eu vou usar aqui pra vocês entenderem. E assim usar como prova, né? Que um vídeo eu me fudir. É 85% a chance. Vamos lá, ó. Aqui tá dizendo que se eu encantar por mais 5%, se falhar, ele volta. Ele vai descer um ponto de potencial. Você volta por mais 4. Se voltar por mais 4, eu vou dormir. Não quero nem saber. Eu vou assistir Game of Thrones aqui e vou dormir. Vai se fuder, filho da puta. Vamos lá. Aí, ó. O, o item o potencial só pode ser usado se tiver zero. No meu caso, tem. E vamos lá. Ele vai. Ó, é uma bigorna dourada. Vamos lá, tirar. Ó, quase que vai agora, vamos. Aí mais 6 galera, tá vendo? Fui pra mais 6. Vocês podem ter notado aqui o okay, que o Critical rate do meu arco, é monstruoso. <risos> é, deixa eu ver quanto é que custa agora pra ir mais 200 mil. Pronto, eu vou tentar para mais 7 depois. E é isso galera, só queria fazer esse vídeo rápido pra, pra mostrar que, como funciona o Gold Anvil. Tá pra quem tinha as dúvidas... No caso não precisa de ser nenhum gênio para saber E depois eu faço mais vídeos No caso eu vou fazer dezenas de vídeos tutoriais Antes do dia 28 Para quem quiser conferir Para se divertir comigo com a draguazinha Que irei jogar no servidor de Claypeda Só que eu vou migrar para o servidor do Sul-Americano Sul-Latino, não, não lembro não É América Latina aí. Servidor Sul-Americano, alguma coisa assim Valeu, seus putos. Um abração. Da tá Globo tá aqui. Tchau.